Oi, eu sou o Gabriel Jordan e hoje eu vou descolorir as minhas sobrancelhas. Não, gente, brincadeira, eu não vou descolorir as minhas sobrancelhas, mas vou fazer uma maquiagem com as sobrancelhas descoloridas de mentirinha. Tô indo me arrumar agora pra tirar as fotos de um looks do Jordan que vai ao ar lá no meu Instagram, GajaTRD. E pra fazer essas fotos eu vou estar usando uma roupa azul e tal. Eu já tenho toda a estética montada na minha cabeça e eu quero estar com o cabelo escuro, né, que inclusive eu acabei de cortar, e as sobrancelhas descoloridas. Mas eu não vou descolorir as minhas sobrancelhas de verdade para fazer fazer isso, eu quero fazer com maquiagem e eu nem sei fazer isso, gente. Tô gravando o um vídeo aqui porque eu quero mesmo, tá? Vou me meter a fazer uma coisa que eu nem sei como é que faz. Então, se você já quiser conferir eu fazendo essa maquiagem pro Lux do Jordan, já vai deixando o like aí embaixo, se inscreve e, claro, continue assistindo. Então, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é vir na minha cola. Eu uso sempre a Eco Solutions Glow Stick da Bic. Mas eu não vou colar as minhas sobrancelhas 100% pra alisar elas com a pele. O que eu quero fazer é só deixar elas presinhas, assim, pra cima. Eu vou fazer uma camada só, tá? Não é aquele método de camuflar, camuflar as sobrancelhas. que eu não quero sumir com elas. Eu só quero trocar a cor delas, né? Aí eu só venho, assim, com a cola por cima. Inclusive, minha cola já tá ficando ruim preciso comprar outra. E, gente, eu vou usar uma esco... Escova de limpar a máquina de barbear Eu juro pra vocês, vocês vão pensar que eu sou maluco agora Mas é o um método que mais dá certo comigo Tem gente que usa pincelzinho de sobrancelha Escovinha de sobrancelha, escova de dente velha Pra fazer esse passo Mas, gente, o que mais dá certo pra mim É essas escovas de limpar a máquina de barbear Eu tenho bem uns três máquinas de barbear E de raspar a cabeça aqui em casa E aí sempre sobra isso, né Eu acabo usando só um pra fazer a limpeza das máquinas E olha só como é rápido, gente Porque já é quase o tamanho da sobrancelha Então, tipo, fica muito mais prático Vou esperar isso aqui secar, não vou selar com pó e já já volto. Bom, gente, os sobrancelhas já deram uma secadinha, assim, como eu falei pra vocês, não selei com pó. Já vou partir pra minha base, né? Eu já tinha preparado a pele antes de começar a gravar o vídeo. Eu vou usar a Real Filter, a brase, a brase da fã. A brase da fã, né, meus amores? A base da Fran, que inclusive a minha tá com o aplicadorzinho, gente. Todo cagado já, já saiu, foi com Deus. Tá bom de eu gravar uma segunda edição daquele vídeo da batalha de bases das blogueiras, né, meus amores? Que em 2020 eu fiz, foi o momento. Muitas copiaram, mas ninguém conseguiu fazer igual. Então tá na hora de eu trazer a versão 2.0, né, gente? E hoje eu vou maquiar por cima das minhas sobrancelhas. Coisa que por muito tempo durante esse ano eu tava fazendo. Aí agora que a minha micro tá... Quase 100% apagadinha, eu acho que eu ainda pego só mais uma seção de laser. Eu tinha parado de fazer, mas hoje eu vou fazer de novo, porque eu quero mudar a cor das sobrancelhas, né? E não vou fazer correção de cor, não vou fazer, tipo, ai, gente, eu não sei nem como é que eu vou fazer. Vou fazer a minha própria técnica aqui, que eu vou inventar agora. Se der certo, Deus, se não der certo também, meus amores, que pena. Bom, gente, vocês estão vendo que eu apliquei a base por cima da sobrancelha, dei uma clareada, mas dá de ver o contorno dela escura ainda. É isso que eu quero, inclusive, dá de ver totalmente os pelinhos onde eles são de verdade. Era isso que eu queria, porque eu não queria camuflar a sobrancelha inteira pra depois desenhar pelinho por pelinho da sobrancelha, que isso dá muito trabalho. E eu ainda nem me acostumei com o meu formato novo de sobrancelha, tá, gente? Então, vamos ver se isso aqui vai dar certo ou não. Se der errado, não façam. Acho que ninguém ia fazer isso aqui pra começar a conversa, né? Corretivo... Vou aplicar esse pozinho da Miss Rose, já vou selar uma boa parte do meu rosto, inclusive eu vou tacar pau na sobrancelha, tá, gente? Pra essa base que tá no fio, grudar nele. E com o rosto totalmente selado, né, gente? Tom um puro fantasminha. Eu vou pegar um pó de fazer contorno e eu vou usar esse tom aqui mais claro Que eu já quero o meu contorno mais claro Tô usando a paletinha da Face Beautiful com a Jupe XT E, gente, tô tão animado com essas fotos, juro Bruma também da Jupe XT, inclusive a minha tá acabando Vou precisar comprar mais, gente, que eu só uso essa bruma agora Vou até evitar passar muito na sobrancelha Mas não vai fazer tanta diferença porque ela não tá camuflada, camuflada Só tá com cola e ceboseira em cima Ó, oh, gente. Muito brilho da Bruma. Deu uma exagerada, eu tava aplicando de olho fechado. Mas eu vou esperar essa Bruma assentar aqui. Qualquer coisa, eu passo um pouquinho de pó compacto mesmo por cima pra tirar o brilho e eu já volto. Bom, gente, voltei. Passei um pó compacto no rosto pra tirar aquele brilho, né? E a maquiagem tá bem sem dimensão ainda. Mas isso porque eu ainda vou criar dimensão. Vou aplicar agora esse blush aqui, que é o blush em pó bronze da Avon. Normalmente, eu não uso blush bronze. Eu sempre uso blush malva meio queimado, assim, tal. Tá? É praticamente o único cor de blush que eu uso. Mas hoje eu vou ver o que que eu crio com esse aqui. Vou fazer uma sombra marrom muito simples, tá? Usando a paletinha Pink Petals de Make B, que inclusive tem resenha aqui no canal, clica aí nos cards pra conferir. Basicamente vou fazer uma maquiagem usando esses tons de marrom da paleta e talvez um douradinho que eu encontre por aqui. E bom gente, a sombra de hoje vai ser extremamente simples, vai ser só isso aqui mesmo Mas antes de eu aplicar a máscara de cílios, cílio puxiço e blá blá blá pra finalizar o olho Eu quero fazer logo a sobrancelha Eu tenho essa máscara, essa máscara não Esse gel delineador de sobrancelhas de Avon no tom loiro E eu quero deixar as minhas sobrancelhas tipo loiras mesmo hoje E eu vou vir aplicando esse gel e ao mesmo tempo penteando os fiozinhos Por isso que eu não colei totalmente, eu só colei um pouco pra grudar bastante base Grudar bastante pó, deixar essa dimensão dimensão assim mesmo a sobrancelha, mas a intenção é essa, ó, já vou vir aqui cobrindo o máximo da sobrancelha que eu puder com o gel loiro. E bom, gente, com as sobrancelhas já na cor que eu quero, aplicar a máscara de cílios, cílios postiços, e eu volto pra gente terminar só os lábios aí ah, eu também acho que eu vou iluminar o meu rosto usando a mesma paletinha que eu usei nos olhos, né esses três tons aqui são de iluminador e já já eu volto Bom, gente, já fiz os olhos já terminei completamente e eu simplesmente tô apaixonada por esse delineado eu fiz o delineado hoje vazado não sei se vocês vão conseguir prestar atenção mas eu usei essa técnica hoje eu amei, e eu já quero fazer a próxima maquiagem pra fazer de novo só tá faltando a boca né, e o iluminado também que eu falei pra vocês que eu ia fazer e esqueci, mas vou fazer tudo aqui correndo, gente, que eu tô morrendo depressa. Acho que vocês estão notando para esse vídeo aqui de hoje, né? Vou usar o batom Samara, de linha Bruna Tavares, e também o Siren, que é o BT Gloss... Não, o BT Plump, de Bruna Tavares. Ambos nos meus lábios hoje. <risos> E basicamente, isso aqui é a maquiagem finalizada. Eu vou só ajustar algumas coisinhas como iluminador fora das câmeras, né? E também trocar de roupa pra já botar com ela pronta. Eu sei que as sobrancelhas loiras no cabelo preto não são pra todo mundo. E também que vocês deviam estar tá achando que eu tinha ficado maluco. Fazendo uma maquiagem horrorosa umas 50 vezes durante esse vídeo. Mas comentem embaixo. Vocês gostaram do resultado final ou não? Eu achei bem diferente. Eu gostei muito. Dá muito trabalho fazer a sobrancelha assim. Espero não fazer de novo tão cedo. Mas vou lá trocar de roupa pra me despedir de vocês. Então é isso, gente. Make completa. Já troquei pro meu looks do Jordan, que eu vou fotografar e postar lá no Instagram. Se você gostou de me acompanhar fazendo essa maquiagem, com o cabelo preto e as sobrancelhas loiras, né, gente? Invertemos as coisas aqui ultimamente. <risos> Já vai deixando o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Não se esquece de comentar o que, que você achou Se você usaria ou não essas sobrancelhas Eu sei que nem todo mundo usaria uma sobrancelha loira assim Mas eu achei bem diferente Eu acho que eu faria de novo sim, gente Num dia assim que eu não tivesse nada pra fazer Que dá muito trabalho, vamos combinar Mas eu achei assim, o momento Bom, meus amores Já vou me despedir de vocês Conto isso dito, eu acredito que nós já estamos